Saudações, delícias e de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Luso. eu Nobre meus amigos, vamos falar aqui hoje pessoal sobre Neil Druckmann e The Last of Us Parte 3 e o próximo projeto da Naughty Dog, porque galera, recentemente o cabeça da Naughty Dog aí, tem falado bastante sobre a série de The Last of Us que tem sua estreia agora no mês de janeiro, se eu não me engano cara, se não me falha a memória de velho aqui, é já no próximo dia 15 e nos lugares que ele tá sendo entrevistado, eles estão aproveitando para poder fazer perguntas aí relacionadas ao The Last of Us 3, ao próximo jogo da Naughty Dog e tudo, e ele acabou dando algumas respostas bastante interessantes e a gente tá trazendo aqui até mesmo um tweet dele do início do ano comentando acerca de vazamentos aí, rumores, até mesmo informações privilegiadas que insiders podem ter pra gente poder ficar meio cabreiro com isso, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, a acesse é o nosso site cambeleolô.net para poder ficar ligado lá nas notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere também se tornar um membro aqui do canal para poder participar aí de sorteios que estamos fazendo esse ano de 2023, já tivemos de God of War Ragnarok, ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, poder trocar uma ideia firmeza com a gente lá todos os dias e ter o seu nome eternizado nas telas finais aqui dos nossos vídeos, claro, se você puder, se não puder, aquele likezão aí e só de estar aqui no vídeo você já nos ajuda demais, beleza pessoal? Então, bora lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver essas postagens e comunicados relacionados aí ao Neil Druckmann, o cabeça da Naughty Dog, responsável por de The Last of Us e tudo mais, né? Primeiro de tudo, pessoal, tava tendo um burburinho no final do ano e tudo mais, e no início desse, relacionado aí ao próximo jogo ser The Last of Us 3, alguns insiders falando aí que eles poderiam ter pego algumas pistas de pessoas que eles conhecem na indústria, que levam para este caminho. E aí nós tivemos aqui uma postagem do nosso querido Neil Druckmann no início do ano, no dia primeiro, se eu não me engano, aqui ó. Foi dia primeiro, foi dia 31 de dezembro, na verdade, que ele fez esse post, falando o seguinte, ó: Feliz ano novo, pessoinhas. Como sempre, muito obrigado pelo apoio incrível. Temos muitas coisas legais chegando no próximo ano que mal podemos esperar para compartilhar com vocês. PS, tenham cuidado com as informações privilegiadas, muitas delas são falsas", ou seja, aqui ele deu uma resposta em cima desse burburinho que tava rolando aí, onde a galera tava reforçando que esse próximo jogo da Naughty Dog já seria aí um The Last of Us Parte 3, tá? Embora, cara, só emitindo uma opinião rápida aqui sobre esse assunto especificamente, embora eu seja um fã de carteirinha de The Last of Us, pessoal que me conhece aqui há mais tempo no canal, que já acompanha o nosso trampo né? há mais tempo. Sabe que eu gosto muito da franquia, já fizemos lives aqui, inclusive lá na Twitch, quando a gente fazia transmissões ao vivo por lá, e eu fico muito ansioso poder saber o que eles têm preparado aí o futuro da franquia The Last of Us, né? Em termos do jogo principal, porque a gente viu como é que encerrou ali o The Last of Us Parte 2, e ele ainda dá algumas aberturas, digamos assim, para a continuidade daquela história, ou eles podem aproveitar mesmo aquele mundo para poder contar novas histórias pra gente. Mas eu acho que eles poderiam aí dar um descanso pro The Last of Us, poder trabalhar melhor aí, caso eles realmente tenham uma nova história pra poder contar pra gente. E quem sabe trazer de volta aí a franquia Uncharted, ou até mesmo apresentar uma nova IP pra gente, que a gente sabe que a Naughty Dog tem total condição de fazer isso, né? Visto o tanto que os caras são criativos e o tanto que o Neil Druckmann é foda, visto esses projetos que ele trabalhou aí na Naughty Dog, né? No entanto, meus amigos, nós tivemos também mais algumas coisas rolando aí logo depois depois desse post do Neil Druckmann, que apontam para algumas coisas relacionadas ainda ao The Last of Us Vamos aqui para a próxima notícia. Já tá na tela para vocês. O site do Eurogamer, onde o Neil Druckmann também deu uma declaração para o The Hollywood Reporter falando sobre o The Last of Us Part 3, dando indícios que sim, eles têm algumas histórias ainda para serem contadas dentro da franquia. Bora dar uma lida aqui para a gente poder comentar depois. Neil Druckmann da Naughty Dog está neste momento a promover a iminente estreia da série The Last of Us no HBO Max. Mas também trabalha, mas também trabalha. Trabalha em novos videojogos e, nas suas conversas, é frequentemente questionado sobre os novos projetos. Em conversa com The Hollywood Reporter, Druckmann foi questionado se existem planos para The Last of Us Parte 3 e o diretor da série voltou a deixar a porta aberta. Penso que existem mais histórias para contar, respondeu Druckmann, que em 2021 comentou que já traçaram uma narrativa geral para um eventual The Last of Us Parte 3, caso decidam seguir em frente com o. Jogo. Druckmann também confirmou nesta entrevista que a adaptação para a série vai focar nos personagens e histórias dos jogos e não existem planos para criar episódios com personagens inéditos. Além disso, Druckmann diz que a série poderá chocar alguns fãs com algumas cenas, apesar de, na sua grande maioria, permanecer fiel aos jogos. O objetivo principal é apresentar uma adaptação séria, que eu acredito que foi o objetivo aqui nessa parte do texto, e capaz de comover os espectadores. Ou seja... Recentemente, ó, foi o que disse aqui, dia 4 de janeiro de 2023, foi bem recente mesmo. O Neil Druckmann afirma que sim, eles têm mais histórias a poder contar aí relacionadas a The Last of Us. E como eu acabei de falar, rapaz, só o futuro vai dizer se eles vão continuar a história da Ellie, se eles vão pegar ali o mundo de The Last of Us e expandir ali para outros personagens, contar outras histórias para nós. No entanto, eu fico mais inclinado para uma continuidade da história da Ellie, visto que ela é uma pessoa imune, né? Então acho que ainda tem. Algumas coisas, algumas pontas soltas que eles precisam amarrar pra gente em termos de história. Depois vocês coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso, tá? E aí, pessoal, para poder fechar, teve mais um ponto de extrema importância em uma entrevista recente também que o Neil Druckmann trouxe pra gente, falando sobre o anúncio desse próximo jogo aí da Nauridog. Deixa eu até mudar aqui a notícia, que agora nós vamos lá pro ComicBook.com, que a gente de vez em quando traz aqui para vocês. Um ponto interessante é que eles mencionam que a Naughty Dog tem dois projetos aqui em andamento. Um deles é o projeto multiplayer vinculado a The Last of Us, enquanto o outro ainda está envolto em mistério. A gente ainda não sabe definitivamente qual projeto que é. Falando com o comicbook.com, em uma entrevista para promover a série do The Last of Us, Druckmann falou sobre como a propensão da Naughty Dog de anunciar jogos com muita antecedência já prejudicou o estúdio. Especificamente com o Uncharted 4, a Thieves. End e The Last of Us Part 2, a Naughty Dog informou aos fãs antes de seus eventuais lançamentos sobre o que estava sendo criado. Embora esses anúncios iniciais tenham ajudado a gerar um buzz, uma revelação antecipada para o próximo jogo do estúdio não parece ser algo que Druckmann queira fazer novamente. E aí vem um trecho aqui do próprio Druckmann falando a respeito. Ó. Você está certo, anunciamos Uncharted 4 e The Last of Us Part 2 com bastante antecedência, mas isso realmente causou um pouco de problemas no equilíbrio equilíbrio entre a vida profissional e pessoal que às vezes tivemos no estúdio. Atrasando um pouco o anúncio, poderíamos brincar mais com o cronograma e agora estamos conscientes sobre como estamos abordando a produção, portanto, há o nosso projeto multijogador e há outro projeto que não direi qualquer coisa além disso e também estamos muito animados. Ou seja, o que ele quis dizer aqui pessoal, é o seguinte. Ele reconheceu que eles terem anunciado Uncharted 4 e The Last of Us 2, dois prematuramente, para que nós soubéssemos aí realmente o projeto que a Nauri Dog tava trabalhando naquele momento e tal, foi de certa forma prejudicial pro estúdio, porque querendo ou não, quando a gente tá ciente de um projeto, a gente tá muito hypado pra aquilo, existe sim uma certa pressão do público em cima do estúdio por mais novidades e tudo mais, porque realmente é muito ruim, né? Quando a gente fica sabendo de um projeto, a gente fica muito hypado, é um jogo que a gente gosta bastante, e aí eles ficam um tempão sem postar novidades, sem falar mais sobre aquilo aquilo pra gente e tudo, e aí gera-se sim uma pressão do público em cima, inclusive uma pressão do próprio estúdio, porque tem a Naughty Dog que é o estúdio que desenvolve os jogos, mas tem o Playstation também por trás que deve ficar em cima ali, pra poder estabelecer uma data de lançamento alguma coisa do gênero assim, e quando isso está público, quando isso está divulgado pra geral, realmente é mais problemático, então nesse ponto eu entendo o Neil Druckmann e eu até concordo, cara, porque como eu acabei de dizer, né, é ruim quando a gente tem um projeto anunciado de de forma muito prematura, vai demorar, sei lá, uns dois anos ainda para poder ser lançado, e a gente fica aqui ansioso, querendo mais novidades e tal, e a gente vê que o negócio vai demorar bastante. Pelo que ele disse aqui, eles vão anunciar agora os próximos projetos da Naughty Dog quando eles estiverem mais próximos de serem lançados, ou seja, quando a gente ficar sabendo do jogo, não deve demorar tanto mais como aconteceu com The Last of Us, que foi lançado em 2020, né o Parte 2, com esse próximo projeto. Então eu acho que isso é um ponto bastante positivo, e aí. O que nós temos aqui, cara, é resumindo o conjunto da obra. Primeiro, no Twitter, ele fala lá para a gente não acreditar aí nas informações privilegiadas que certos insiders trazem pra gente com relação a rumores do próximo jogo. E aí depois ele fala lá no Eurogamer, na entrevista que ele deu pro Hollywood Reporter, que ainda tem histórias pra poder contar relacionadas aí a The Last of Us. Nós podemos esperar aí, quem sabe, um jogo no futuro. Pode não ser o próximo, mas eu acho que ainda vem também. E ele termina falando sobre isso daqui, que agora eles não vão anunciar os jogos da Naughty Dog de forma tão prematura assim, pra justamente não gerar essa pressão no estúdio e eles terem que correr com a parada, entendeu? Então meus amigos, agora eu quero muito saber aí a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo agora. O que vocês acharam dessas declarações aqui do nosso querido Neil Druckmann com relação a